Bom, como é que nós vamos cortar a maniva? É, você tem vários instrumentos. Um é o facão que o produtor usa muito, só que quando ele corta com o facão, ele nunca corta a maniva de forma correta e às vezes ele fere, ele atrapalha, ele corta, ele estraga as pontas da maniva. Vamos ver outra forma. Isso aqui é uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa onde você é, encontra dois serrotes com os dentes para cima e preso com preso prego e arame numa, numa tábua. Então, o que acontece? Aí o produtor vai serrar as manivas. Só que eu não aconselho muito, isso foi bom no começo, mas a gente, pela experiência, a gente vai vendo que toda vez que você corta a maniva, sai aquele um pouquinho da seiva que o agricultor por isso que o agricultor chama de leite então esse leite com continuar ele vai fazer com que os dentes do serrote fiquem cego então você vai estar sempre que está lixando, passando lima aquelas coisas para molar novamente os dentes do serrote vamos ver outra foto aqui onde você vê duas pessoas com dois serrote cortando a maniva, e uma outra foto onde só, só tem o um serrote embaixo de uma pessoa. Isso aí é para mostrar é, que é muito mais rápido e mais fácil você cortar a maniva, porque você pode medir pelo, de acordo com a distância entre as gemas, como nós falamos ainda agora. Você tem uma, uma maniva padrão, de acordo com aquela estaca, e você pega uma e bota ao lado da outra e vai cortando. Vai, quer dizer, você vai tendo sempre uma agarrada da outra para servir de tamanho padrão. Isso aí é uma máquina de cortar maniva. Isso aqui é bem característico, as pessoas conhecem quando vão ao mercado comprar carne. Antigamente, você chegava, você chegava no açougue e comprava aquele chambari que tem muito osso. Aí você pedia para o açougueiro corta esse osso, esses ossos aí. Aí ele botava num toco, geralmente num toco, dentro do açougue, e ele pegava o osso e tacava um machado em cima para cortar o osso. Aí espirrava aquelas, aquelas frações de osso para todo lado. Então, modernamente, hoje, nos açougues, você encontra uma máquina igual a essa. Quer dizer, essa aqui é ideal para cortar maniva que você vai passando e vem rápido. Mas só que nem todo mundo tem dinheiro para comprar uma máquina dessa Pequeno produtor, então, nem se fala. Então, nós vamos botar outra alternativa aqui. Isso aqui é uma outra foto, uma outra máquina, né? Uma forma mais simples. É, todo mundo sabe o que é uma serra de encanador. Se você olhar nessa foto de baixo, você está vendo uma pessoa com uma serra na mão, aquela serra que tem o ar. Então, qual a vantagem dessa serra? ela tem os dentes menores e mais próximos, então ela serra com uma facilidade enorme. E outra coisa, se os dentes ficarem cegos por causa do leite, uma serrinha dessa de, de, de coisa cana é R$ 3,00, R$ você troca. Um, dá muito menos trabalho do que você, como serrote que está tá molando todo o tempo. Então você bota... E outro lembrete especial para você. Se você colher a mandioca, você vai tirar o caule para plantar novamente, cortar em manivas. Então, o que você faz? Você tira as folhas e deixa só aquela vara. Então, aquela vara, você deixa ela por uma semana, mais ou menos, para ela poder murchar um pouco. Comumente, a gente não diz que, para renascer, você tem que morrer primeiro? É a mesma coisa, ela vai secar um pouquinho, para depois que for colocada no solo, ela germinar e dar uma, uma nova planta. Só que é o seguinte, nunca corte a maniva uma semana antes. Deixa a vara separada. A maniva só deve ser cortada na hora do plantio. No máximo, você vai plantar amanhã de manhã, você corta hoje à tarde. Porque senão você vai ter problema com, essa, com essas manivas. Tá aí uma forma de por que o, o, a gente não aconselha a cortar é, a maniva com o facão? Porque geralmente a maniva cortada com o facão ela fica igual a essa, essa figura de baixo, que a gente chama de corte em bisel. Esse corte em bisel, vocês estão prestando atenção? As raízes que estão nascendo estão só na parte de baixo. Por quê? Porque o leite que estava em cima escorreu para baixo. Esse leite, eu volto a dizer, é aquilo que o produtor chama, que a gente chama de seiva e o produtor chama de leite. Já essa de cima, a figura de cima, ela foi cortada certinho. Então, as, mani a, as raízes saem em volta de toda a maniva Deu para entender? Deu para entender?